Fala aí, moçada. Beleza? É... Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. É... Porque eu vi muita gente no Twitter me... me perguntando, né? Ainda mais um dia, um dia como, como esse aqui, né? Do... Que se completa aí dois meses do acidente que matou a... a a Mareira Medonça, né, infelizmente ela acabou nos deixando aí muito cedo, né? com 26 anos de idade, né? uma das coisas muito mais inacreditáveis possíveis, né, e eu vi muita gente me perguntando assim, mas como que você lida com com, com, com, com o luto, né, como você lida com, com, com, com certas situações, né, porque essa situação aí para quem não se lembra, inclusive eu vou deixar aqui no card aqui em cima A, a live que eu fiz do pré-jogo contra o Leipzig Em que uh, eu tive que atrasar mais tarde por conta do, do, de todo o acontecimento Que eu ia fazer às 6 horas da tarde Quando teve o um acidente e tudo aquilo ali, das informações, o que teve e tudo mais uh, Aquilo tudo que aconteceu tudo aquilo que aconteceu me fez voltar uh, no tempo, lá para 2016. 2016, uh, no meio do ano, eu já pelo o Borussia do no Brasil, que é torcedor oficial do Borussia Dortmund aqui no país. Uh, tinha uma semana que teve um jogo do Borussia Dortmund contra o Wolfsburg. E no na semana daquele jogo específico hum. o o Márcio Moron né que foi diretor do Sports daquela época né hoje está é, tá aí fora da, da, da, da, da televisão né chegou a trabalhar aí na, na Walter Abraão agora né recentemente aí na no campeonato catarinense e naquela época ele era o vice-presidente do Fox Sports. Ele já me acompanhava o meu trabalho e tal, do que eu tava fazendo no Brasil. Era que eu perguntava nas escadas e tal, e naquela semana não era diferente. Eu cheguei num, numa quarta-feira à noite e chegar e perguntar assim, olha, que então, vai fazer aquele jogo lá quanto o Monspear e tal, final de temporada. E aí tinha falado que o Deva iria fazer. E, uma dessas coincidências de, do caminho, né, do, do que acontece. O o Deva já tinha, tinha me adicionado lá no no, no, no meu Facebook e tal. E aí eu eu peguei e falei assim, cara, vamos tocar uma ideia. Ah, vamos ver o que dá para fazer, e tal, beleza. E aí a gente peguei e fui conversar lá com, com, com o Deva para passar informações de, de elenco, de, de equipe e tudo mais e tal e, e aí num, num determinado momento o nosso o, o, o nosso querido Deva chegou e falar assim para mim ah, olha você é um brilho inteligente você sabe tudo é uma frase que eu 9 meio, meia, eu lembro, aqui nos, nas lives, nas entrevistas que eu faço, porque ela é muito fundamental àquilo que eu costumo dizer nas entrevistas que eu faço, por conta do que aquilo me levou, e aquilo do ponto que eu vou falar agora. Por quê? Quando houve o acidente da Chapecoense, é, em novembro daquele ano de 2016, na madrugada, daquele dia, eu procurei, fui a questão de informações, assim como aconteceu agora, essa questão da barira, estava tinha acompanhado as questões e tudo mais, foi trocando, falando com alguns jornalistas, pra cá, pra lá e tal, aquela coisa toda. E naquele dia específico, uma coisa que eu raramente eu fazia, que era a questão de rezar. Da questão de você desar e tal, aquela coisa toda. E aí, no dia seguinte, já no passada madrugada, né, quando amanheceu o dia, o... eu levantei, seis horas da manhã tal. quando eu levantei, uh, eu fiz questão de ligar a televisão, internet tudo que tivesse na minha frente. E aí, eu peguei e comecei a ouvir no noticiário, quantas pessoas que tavam, tinham saído do avião e tudo mais e tal. Ah, pra quem não se lembra, né, Que questão da, da, da Lalemia ter tido aquele negócio de não ter colocado combustível, enfim, e ter gerado tudo aquilo ali, aquilo ali que levou ao acidente em Medellín, né, alguém matou lá 71 pessoas daquela oportunidade. E aí eu fui vendo nome por nome. Tá questão dos seis sobreviventes, sendo que na madrugada eu tinha visto lá a lista dos passageiros que estavam naquele avião lá. Eu falei, bom, alguma coisa tá, tá mais ou menos, tá errada. Né? Depois, quando eu fui lá por volta de umas 7, quase 7 horas da manhã, mais ou menos, 6h50, 15 para 7, a informação, olha, teve só seis sobreviventes aqui e tal, não sei o quê. E todos os outros morreram. Então eu falei, na hora batata. Batata que eu sabia que o Deva tinha tinha falecido. Aí eu comecei a chorar muito, muito, muito, muito, muito. Porque ele tinha narrado o. o na, dias antes, o jogo contra o Schalke. Ele tinha feito um jogo do Campeonato Espanhol também. Na, no final de semana anterior a, ao acidente. E então, a partir dali. Eu tentei lidar com aquilo ali, né porque a que a, a Maiara, presidente do Borussia Dortmund do Brasil, chegou e veio falar comigo Olha, tal, e aí como é que a gente faz, como é que a gente faz, aquela cara dúvida O, o César Augusto, que era, já era meu parceiro de, de, de web rádio, já que me ajudava muito no, na questão do briefing dos jogos, né, na, na, nas traduções Ele veio falando comigo, falando, olha e agora, como é que faz, como é que nós vamos fazer e tal, eu não sabia que o Nivaldo ia fazer o jogo no domingo seguinte, né? Então Então fiquei com essa dúvida no ar durante muito tempo uh, do que eu ia fazer, de como que eu ia fazer e tal. E aí eu me lembrei dessa frase que eu falei agora há pouco, né? De você é um menino inteligente, você sabe tudo para levar adiante, para levar para outros jornalistas e tudo mais e tal, para para ajudar o próximo, para realmente ajudar o próximo. Então que, que acontece? É. a chegou um momento que na semana seguinte eu já falei: Bom, vou pegar, vou colocar aqui em frente e vamos, e vamos ajudar o próximo. E isso eu fui fazendo, porque conforme né, você se atualiza com algumas questões de moldar aquilo, a sua, a sua cabeça, né, a sua memória, ela vai pegando. É... Vamos dizer, automaticamente a, a o nível de saudade, né, e todas aquelas coisas, e aí você vai trabalhando com aquilo para para não para você não se auto muito, né, de depressão, tal, essas coisas, você vai colocando, você vai trabalhando isso no, no, no médio e longo prazo, tá? Esse é, um, esse é um ponto, esse é um ponto. Então assim Uh, para vocês, principalmente, né? As fãs que estão acontecendo agora e que estão sentindo agora dois meses, 60 dias, né? Esses 60 dias que, que, que eu sei muito bem que parece que não, não passam devagar, né? Que passam uh, como se não houvesse o amanhã uh, por tudo aquilo que aconteceu e da forma como aconteceu. Da, da irresponsabilidade das autoridades de não botarem um aeroporto decente, ah, do, do pessoal de Minas Gerais, né, da região, e de botar um fio de alta, de alta tensão ah, no meio de um raio de ação de um aeroporto. Isso é um cúmulo, de um absurdo, ah, ah, para não dizer o mínimo ah, de, de tudo aquilo que se teve. Ah, então, as, as irresponsabilidades do Estado que não se coloca um avião comercial para cada cantor e cada cantora poder uh, uh, pousar numa cidade mais próxima, com mais segurança, com mais estrutura, com mais confiança naquilo, uh, porque a gente sabe que a pressa é inimiga da perfeição praticamente do que sempre. Uh, eu entendo muito bem que a dor que vocês têm, ela é muito maior, sempre foi e sempre vai ser. Mas aí, degradação no que o Murilo Ruff está fazendo agora, que ele pega nas músicas, nas fotos, nas lembranças, de uma forma de ter um nível de força suficiente para seguir em frente, porque ele tem a melhor legado que ele tem agora, que é o seu filho, que é o Léo, né? que tem aí dois anos de idade, completados aí recentemente. Então, é, o que eu costumo falar para vocês é o seguinte, se passei muito, é, coloco muito nas lembranças. a naquilo do que ela fez, do que pode fazer. Olha o que o Léo está representando, de, como falam, a gente tem um respiro de vida, de, de felicidade, de, de tudo aquilo que a gente tem que se colocar. Principalmente a dona Ruth, que é a mãe do, da, da Marília, né, que, que, que, que, so, que sofre tanto quanto, né, assim como o, o, o Gustavo também, né, que tem... tem que é, o, que é o irmão da Marília, né, então assim, tu, tudo isso, nós temos que pegar isso como uma forma de ter a lembrança, e você pegar como uma forma um pouquinho mais forte, é assim que tem que ser, e é, para que a gente possa trabalhar no, a nossa menta, a mentalidade de saber colocar o legado dela muito adiante, e fazer assim, com que é, essa, essa dor que você tem hoje, Uh, logo, vira saudade Porque o luto, ela passou É o luto que passou E que agora é que você tem que trabalhar para manter Essa, essa, essa saudade Vem as lembranças uh, Manter, as lembranças boas Manter uh, para que isso faça com que nós tenhamos Um Um, um, um pouco, né de, de, de calentar um pouquinho né, de, de, de, de tudo isso, né então, é, basicamente é isso que eu falo para vocês como experiência própria daquilo que, que, que, que eu vi, que eu senti, que eu, que eu também passei por um pouco do que vocês passaram, uh, para que você possa entender daqui em diante que daqui a 5, 10, 20, 30 anos, é o que vai o que sempre vai ficar ou o que sempre está está é todo esse trabalho musical que ela fez toda contar tipo, aquelas músicas que ela teria gravado mas que nunca foi ao ar que poderiam ser usados enfim né e todas as coisas possíveis entendeu para que a, a gente possa ter aí um, um a questão de pegar como lembrança e, e, e levar isso para diante, porque nós temos uma, uma, uma herança, vamos dizer assim, né que é o Léo, que tá ali para ser cuidado, para ser trabalhado, para ser é, cultivado. Daqui a pouco ele vai entrar na escolinha e a gente sabe como é que é um, quando você entra numa escolinha, o que que os outros colegas vão perguntar, e, enfim. Então tem tudo isso. aí é isso que tem que ser preparado. E é assim que tem que ser levado, né? do de, de olhar para frente, sem apagar a história uh, gigantesca do que ela conseguiu fazer. E, e, e ter sido uma das maiores cantoras do, uh, do país, e que dificilmente alguém vai chegar perto. Uh, e, e é para isso que nós temos que olhar num todo, tá? Então. É, é isso que eu tenho para dizer, é, como eu disse né, no dia do acidente, é, que a Maria descanse em paz, que, tenha, que já está, eu tenho certeza, ao lado do, do, do, do, do, pai, do pai maior, né, do, do pai maior, do criador. Né, e, e como eu disse na, no vídeo agora, do, do, no, na semana do Natal, agora recentemente, um abraço para todos os fãs, né, acalentar, fazer o máximo possível uh, nesse momento, que eu sei que é difícil, que é um dia-a-dia dia de batalha muito complicado e, e claro, evidentemente, como eu falei também na sua festa, uh, na reta final da, da, da, da prova, é uma, é uma... cada dia um novo desafio que nós temos para fazermos com que levarmos um pouco de Menos dor, enfim, e, e como eu disse também, uma coisa que eu pedi, que eu sempre queria fazer um, que levasse, meu, por exemplo, mostrasse o meu canal, de esse no YouTube, o meu canal de games do que eu, que eu tenho, que eu passo live lá, passo modo de carreira e tudo mais e tal para mostrar para o Murilo Rufi, e também para pro, pro, para Dona Ruth pro, pra, e principalmente para o Leo, né, para o Leo poder ver, poder assistir e tudo mais e tal porque eu acho que eu entendo que é importante ser um pouco da companhia para ele, para né, poder ter algo que o distraísse um pouco, que eu acho que seria importante. Né? E, um o meu trabalho que eu faço na Rádio Optê, o meu trabalho que eu faço no Bandeira Quadriculada também, que tem aqui no YouTube. Enfim, tudo isso, tá? Ah, eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo. Mas é, é basicamente isso que eu queria falar uh, para vocês, tá? E Tanto que eu vou encerrar esse vídeo agora com a lembrança uh, daquilo que eu sei exatamente que era mais gostava de fazer e, e que faz com que ela seja uh, uma das maiores de todos os tempos, tá? Um abraço para vocês aí e é isso aí. Valeu! Eu, Sim. Nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor Não sou sedutor Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo